Oi gente, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje, tentando fazer entrar na cabeça de vocês Que coronavírus é uma coisa séria Não é brincadeira, não... não, eu, Enfim, gente, eu vou explicar tudo no vídeo pra vocês entenderem Então eu peço que, por favor, todo mundo assista esse vídeo Que é muito, muito, muito importante, entendeu? É muito importante mesmo Primeiro de tudo, eu não quero ofender ninguém, tá? Eu só vou falar o que... O fato, entendeu? O fato. O óbvio. Sentem-se aí, peguem uma pipoca, chamem seus... ui. Vocês sabem que existe uma coisa chamada coronavírus infelizmente existe. Começou a existir há pouco tempo, né? Corona mata. Mata, né gente? Eu sei que tem gente aí que finge que, enche que não, não tá acontecendo nada. Diz que já acabou, que já tá tudo certo, entendeu? Fala assim, ah não, já acabou, ah, não sei o quê. Tem gente até que não acredita. Eu sei que tem gente que fala, ah, mas esse foi o governo que mandou pra matar um monte de gente, não sei quem, não sei quem que mandou pra matar. Gente, pode até ser, não importa quem mandou, não importa o que aconteceu, mais pra frente a gente vê isso. Mas primeiro a gente tem que ver o quê? Como se proteger disso. Ah, mas eu já sei como se proteger disso, tá passando em todo lugar. Mas eu não me protejo. Vai entender, gente. Tá passando em todo lugar: TikTok, like, YouTube, televisão, tudo quanto é lugar tá falando pra vocês usarem máscara, passarem álcool gel na mão, saírem só pra lugares essenciais como mercado, médico e essas coisas. Não ficarem saindo à toa e se saírem, usarem máscara. Mas pelo jeito as pessoas não. Estão ligando muito, né? Porque no começo da quarentena tava todo mundo obedecendo, né? Tinha poucas pessoas. Mas agora não. Agora, só porque passou, já tá é, um ano praticamente de, não sei, quase um ano de corona, o povo acha que já acabou assim, né? Eu preciso que as pessoas entendam, porque eu não vi ninguém falando dessa forma que eu vou falar, que ainda se alguém falou, eu não vi. Mas eu vou falar aqui pra vocês: coronavírus ainda existe. Ainda está matando pessoas. E eu quero falar aqui uma coisa pra vocês. Ah, mas eu vou na praia. problema é meu se eu morrer. O problema é seu. Eu sei disso. Mas o problema não é que você, além de morrer, vai deixar outras pessoas super tristes. Vai acabar com muitas pessoas. Vamos supor, você foi, saiu, sem máscara, não tá nem aí para nada. Vamos supor, desde o livro guard, você pega o coronavírus. E aí você vai pra onde? Pro médico, certo? Ou vai comprar remédio, ou vai é, contratar um médico particular, enfim. Você vai ter uma... e tentar se curar, né? De alguma forma. Mas, então, e se eu te falar que esses médicos não estão brincando? Eles estão lá trabalhando, ou seja, eles estão tentando fazer com que o um mínimo de pessoas morra. E o um mínimo de pessoas fiquem com coronavírus. Peguem coronavírus e é por isso que tá falando em todo lugar até hoje pra vocês se cuidarem. Então, gente, o problema não é vocês saírem e se contaminarem. O problema é que vocês se contaminam e vão para o hospital. Esse é o problema. Compra o um remédio e pegam uma vaga de alguém que realmente ia precisar, sabe? Alguém realmente que cumpriu todas as regras, que não saiu de casa, que usou máscara para ir nos lugares, mais cores como mercado é esses lugares assim entendeu é, então você vai estar tá pegando vaga de alguém que realmente precisa imagina você tá lá é, e você não cumpriu nada você só falou dane eu vou estar retirando a minha vida pronto e pegou e aí foi pro médico e aí imagina tem uma pessoa do seu lado que cumpriu tudo certinho mas também pegou imagina aí só tem um médico para essa sala ele vai ter que se dividir para cuidar das duas pessoas Se você não estivesse lá Ele estaria dando atenção exclusivamente para aquela pessoa E teria mais chance dela se salvar Mas não, com você lá vai ser mais difícil Entendeu? Então vai ser muito mais complicado Ainda mais porque teria Mais chance de o próprio médico Pegar o COVD Aqui está um relato De uma menina sobre isso Você vive furando a quarentena, né? Que faz festa, né? que vai pra bar, clandestino, vai pra academia. Tem 78 mil mortes no Brasil. E a minha mãe, ela trabalha pra que essas pessoas não morram, pra que essas pessoas tenham leitos. A minha mãe trabalha na Secretaria de Saúde com o objetivo de fazer com que as pessoas não morram. Mas você, meu querido amigo, que foi à quarentena, você teve que estressar a minha mãe e mais um milhão de pessoas. Tem cinco meses que a minha mãe tá trabalhando com mais um monte de gente pra tentar fazer essa pandemia acabar. Mas você não colabora. E hoje você estressou tanto ela que ela foi parar no hospital. Porque ao invés de você ficar em casa, você tem que fazer festa, né? Quando não é sua vida, mas ninguém importa, né? Então, gente, eu peço por favor pra vocês ficarem em casa. Não ficarem... Gente eu tô vendo praia cheia, cheia. se quiser eu vou botar umas fotos aqui para vocês verem. praia cheias, cheias, influencers, muitas influenciando outras pessoas a saírem, fazendo festa. nossa gente, quem lembra daquela conta, Expondo Influencers? eu seguia. aquela conta era muito boa, pena que caiu, né? mas enfim, muitos influencers furando quarentena, postando e não venham me dizer que é para trabalho, porque eles podem muito bem trabalhar gravando em casa sozinhos. Eu sei que tem muita criança que assiste esses influencers e pensa assim, Ah, se meu é influencer furou, eu também vou furar, entendeu? Eles são influenciados, gente, não tem o que fazer. Então, se você é um influencer, por favor, não... Nossa, não é para sair de casa, não é para descumprir essas coisas, porque eu sei que se você pegar o Corona, você vai para o hospital. Não fique expondo para seus seguidores, entendeu? Porque se você tiver um seguidor, você já vai estar tá influenciando aquela pessoa a furar a quarentena também. Então imagina, é, você pode acabar matando pessoas sem nem perceber, sabe? Porque você vai estar tá influenciando, para os influencers grandes, você fica... É, é, fazendo festa, fazendo um monte de coisa e posta tudo na internet como se nada tivesse acontecendo. Sabe gente, nossa, eu acompanho uma influencer, eu não vou falar nada sobre ela, mas tipo, eu uma vez tinha até feito um Vine dela, porque eu era, eu gostava muito dela, ela até mora aqui perto, aqui perto da onde eu moro, mas eu gostava muito dela, eu até hoje gosto muito dela, mas, tipo, ela vai pra praia com família inteira, sabe? Vai pra, pra Com idosa, gente. Ela leva idosa. Vocês estão entendendo que ela vai com idosa pra praia? <risos> e não foi uma vez, duas vezes? Não, foram várias vezes. Várias. E ela vai pra... E não é só ela, tá, gente? Eu sei que não é só ela. Tem muita gente que é assim, que tá fazendo isso, como eu disse. Então, vai pra pra praça, andar de skate com os amigos, pro, tipo uma praça, sabe? E vai pros lugares assim, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo já tivesse voltado ao normal. eu fico pensando, gente, essas pessoas vêm assim é, na televisão falando toda hora, ah, tantos números de mortes subiram agora em tal lugar, tantos números subiram por coronavírus e tal, e eles simplesmente olham e ignoram, tipo... Vocês, vocês que fazem isso, que ignoram é, essas coisas super importantes pra gente Quando tá passando em algum lugar assim, ah, use máscara, é, coronavírus não acabou, tal, tal, tal Vocês simplesmente olham e falam, ah, ah beleza, hum. aham, vamos lá pra praia, vamos pra praia, tudo pra praia ah, o que é máscara? Não, que máscara do que é, coronavírus né? não dá em nada não Gente, não dá pra entender sério eu já vi gente falando isso tá A gente não é coisa minha cabeça ah mas eu não tenho nenhum parente não tenho ninguém que pegou o coronavírus isso deve ser mentira gente gente Que coisa, viu? E gente, lembrando que não tem problema se você levar ou ir na casa de um ou dos amigos. É um risco, mas você pode fazer um teste antes e se prevenir de todas aquelas maneiras que você já sabe. Então, gente, por favor, só saiam para lugares que realmente precisam. E quando for, tipo, mercado... Eu vou ter que repetir, gente, porque não é possível. Quando os meus pais fazem compra... Quando a gente compra qualquer coisa aqui, sabe, no mercado, uma coisa sequer, quando eles fazem compras, que são muitas coisas, né, a gente lava cada coisinha, entendeu? Se for, vamos supor que compraram cinco maçãs, a gente lava cada maçã, uma por uma, uma por uma, entendeu? Então, gente, eu não saio de casa pra lugar nenhum, mas os meus pais precisam, né, porque eles precisam fazer compras e tal, eu não saio. Mas quando eles precisam fazer essas coisas, quando eles voltam, deixam o sapato fora, tira a roupa lá fora, gente, e vai direto pro banho, entendeu? Aqui é assim. A gente lava cada coisinha, a gente toma muitas precauções. Quando sai na rua pra algum lugar que realmente precisa, é com máscara, é com álcool em gel na mão, volta, vai direto pro banho. Então, gente, eu peço que, por favor, seja todo mundo assim também, tá? A única coisa mais trabalhosa que tem... É lavar cada coisinha por cada coisinha. Mas isso não é sempre. Entendeu? Geralmente a gente compra alguma coisa. Ah, comprar um biscoito. Vou comer agora e tal. Foi lá, comprou o biscoito, lavou, pronto, comeu. Fácil, gente. Compra é, é de vez em quando que as pessoas fazem compra. Não é sempre. Então, o que, que custa você ir lá e ajudar seus pais a lavar uma coisinha por coisinha? Entendeu, gente? Então, gente, eu peço por favor que vocês... Obedeçam essas regras, tá? Porque é a vida de vocês que tá em jogo e é a vida de outras pessoas também Quando o coronavírus acabar, quando inventarem a vacina, você vai poder ir pra praia, você vai poder ir pro cinema Você vai poder fazer o que quiser, entendeu? Só espera, se você morrer, você nunca mais vai poder ir pro cinema, nunca mais vai poder ir pra praia Então o que, que adianta? Espero... Sei que vai ter gente que vai discordar comigo, vai dar dislike nesse vídeo, mas eu não tô nem aí Porque eu só tô preocupada com a vida das pessoas, entendeu? Porque, gente, sério, tá demais. Tá demais. É balada, é praia. O pessoal vê que os lugares estão fechados, que o cinema tá fechado, as coisas estão fechadas. Mas vai lá e dá um jeito, sabe? Eles veem que se tá fechado é porque não é para fazer. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha entrado na cabeça de vocês que o coronavírus não é brincadeira. O coronavírus mata. O coronavírus pode te matar. Pode matar seu irmão, sua mãe ou seu pai. Então... Pense um pouco, entendeu? Antes de fazer essas besteiras, depender das pessoas para o coronavírus acabar, o coronavírus nunca acabar. Nunca. Se continuar assim, se todo mundo ficasse em casa e respeitasse, o coronavírus ia acabar, porque não ia ter mais gente infectada. Caso você também tenha rede social, poste esse vídeo na sua rede social para poder conscientizar né, mais pessoas. Pra que possa... E se você fura a quarentena, se você faz essas coisas e ainda posta nas redes sociais. Coloque esse vídeo em seus stories também, as pessoas entenderem que não é porque você faz que elas têm que fazer também, entendeu? Isso serve pra qualquer coisa. Compartilhe aí no grupo de família, compartilhe pros seus amigos. Compartilhe com todo mundo, porque todo mundo precisa. Deixa aqui seu comentário sobre se você tem alguém que fura, alguém... Ou se você não fura, que você faz tudo direitinho Comente aqui pra mim saber Que eu vou dar coração no seu comentário Vou te responder Então é isso, gente Um beijo e tchau